Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Se você vai visitar um stand de uma imobiliária, sabe qual é a primeira coisa que vai lhe chamar a atenção? A qualidade da maquete que está ali. Mas por que, que eles gastam tanto dinheiro para fazer uma maquete tão perfeita como aquela? Para tornar real, para tornar concreto aquilo que eles vão vender, que é um apartamento, por exemplo, ou uma casa. Pois é, como é que é a sua apresentação de vendas? Se o seu cliente pede para conhecer o seu produto, o seu serviço, você tem uma apresentação de vendas vencedora com vídeo, com ilustrações, com testemunho, com detalhes e até um vídeo que possa deixar com o cliente? Pois é, é isso que é uma apresentação de vendas. Não é só você ficar falando, falando, falando. É mostrar as pessoas, não esquecem aquilo que elas enxergam, que elas veem. E esse é o nosso objetivo, impressionar o cliente e deixar ele com uma alta retenção daquilo que nós estamos vendendo. Então existe todo um script, existe uma maquete, no caso da imobiliária existe até o apartamento decorado, tudo isso para ajudar a vender. O que, que você usa para lhe ajudar a vender? O seu produto ou o seu serviço, torná-lo tangível aos olhos do cliente. Isso faz toda a diferença do mundo, faz uma diferença na sua comissão. Se você está gostando da dica, clica aqui, assine o canal, dê um like, faça um comentário, assine no podcast da Apple, deixe lá a sua avaliação nas estrelinhas, coloque lá um comentário, você me ajuda e eu ajudo você, tá bom? Grande abraço e até a nosso próximo programa, até a nosso próximo encontro, onde você certamente vai estar vendendo mais e ganhando mais. Grande abraço!